Fasikani e Sormani foram demitidos da ESPN, então vou falando sobre esse assunto, mas antes quero que você se inscreva no canal, deixe o like, ative a notificação para você perder nada, compartilha para a galera, muito importante, tá bom? faça nosso canal crescer, tá bom? Então vamos falando sobre essa notícia que Fasikani e Sormani foram demitidos da ESPN na noite dessa sexta-feira, é isso mesmo, na noite não, lá nesta sexta-feira, foram a ESP anunciou a demissão dos dois jornalistas, é isso mesmo. Então, é, aconteciam brigas lá entre Fasca e Sormani, né, na, na Fotosport, né, na Fotosport, né, que aconteciam brigas, né, e eles não davam bem, né, e aí... Aconteceram brigas, debates, é, bate-bocas, muita coisa, né? Acontecia lá, mas é isso, né? O Fasicani foi demitido, né? Que ele passou muitos anos na, na, na, na, no Sports e na ESPN, porque o Sports não existe mais, né? A ESPN foi, com, foi como... Foi comprada, né, a ESPN, e aí pela Disney, né, e aí, e aí o Fascicano e mãe foram demitidos. Então vai ficar aí, né, esse negócio aí, né, um pouquinho tipo assim, né, jornalista às vezes tem um contrato com a emissora, né, tem um contrato com a emissora, e aí a emissora contrata ele, não, você vai ficar contrato até o ano tal, entendeu? Então, é um, uma situação né, que vai... Então, qual é a emissora aí que o Fascã e o Sormani vai trabalhar agora, né, depois dessa demissão aí, né? É, que foi dada, né? Que na, nasce nos sites esportivos, né? E é isso, né? Então, então, é isso. Então, eu só queria dar essa informação aqui para vocês, tá bom? Quero que você se inscreva no canal, deixa o teu like, ativa a notificação para você não perder nada. Compartilha para galera, é muito importante, tá bom? Faça o nosso canal crescer, tá bom? Faça o nosso canal crescer. Então, é, rumo aos meus inscritos. É só você se inscrever no canal, né é de graça. Você se inscrever no canal, deixar o teu like, tá bom? É de graça, gente. Né? Não é pago, tá bom? Então, valeu, fui.